filmado andando sobre as duas patas e aterroriza moradores. Bruxaria termina mal com um resultado reverso. Jovens encontram caixa de órgãos frescos e cabeça em floresta através da randonáutica. Indiano tem um encontro cara a cara com a pior bruxa do país e o pior acontece. Caçadores das sombras filmam criatura árabe de pé entre as chamas e muito mais. Mas antes já vai deixando like para o YouTube dar mais destaque ao nosso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 Foi junto de seu colega de faculdade a um matagal que circunda um templo católico. Eles foram para fazer uma obra de feitiçaria contra uma jovem que roubou seu namorado. Isso. Isso. Isso. Isso. Uau. Esse tipo é. Para isso, apregoaram no tronco de uma árvore a foto da vítima e começou a dizer repetidas vezes a seguinte frase que um infortúnio te leve à caveira. De repente, algo estranho aconteceu. O seu amigo desapareceu no meio do mato. Sim, a foto sumiu sumiu sangue sangue começou escorrer escorrer da cruz aonde fora fixada. Sim, da cruz aonde fora fixada. ao resultado de quem se alia ao diabo. O seu amigo ressurgiu desfigurado e fez com que ela tivesse o mesmo fim que ele teve. Aqui temos mais um caso de jovens estudantes que seguiram a localização dada pelo aplicativo da Rondonáutica. Longe do bairro aonde resistem no primeiro ponto, eles encontraram algo suspeito no chão. Uma caixa azul. Ao abri-la, a surpresa... What is that? What is that? Sim, era uma caixa de órgãos. <risos> o mais perturbador é que ainda estavam frescos. <risos> Caminhando rumo ao próximo ponto, foram levados ao parque florestal da cidade. Um local completamente escuro e perigoso. Lá eles encontraram uma cabeça pendurada. O que é isso? É fake, bro. É fucking... yeah. fake! <laughs> <laughs> bro. No vídeo de hoje, a equipe Caçadores das Sombras fez uma pesquisa no livro da Congregação sobre a lenda do Skinwalker, mas acabaram se deparando com algo pior. Encontraram algo que fala sobre uma suposta lenda do folclore árabe, o Jin, ou também conhecidos como Gênios da Lâmpada. Nas histórias tradicionais, essa criatura mística tem a habilidade de conceder três desejos para quem o liberta. Sabendo disso, eles foram até o local para mais uma caçada sobrenatural e procurar o Jin, espírito que tem a fama de ser extremamente perigoso. Em um determinado momento, eles se depararam com um escrito árabe. Isso pode ser uma pista. Yuri, escuta o cima, Vamos lá. Agora, uma escrita em latim sobre uma figura idêntica aqui que está no livro. Aquela sigilo, mano. Dá um livro aí, deixa eu ver se é. é. Ó. Igualzinho, mano. Igualzinho, igualzinho, igualzinho. Deve ser algum sigilo relacionado ao digim, mano. Agora, o que é isso aqui? Veritas in dextera tua. Latim? Parece que é latim que que é isso, velho? Aqui temos mais uma pista. Que? Não tem nada, mano! Na Morou, Enquanto um explora o terraço, os demais Não. estão a investigar um cômodo de onde veio um barulho. Não. Vou Gordinho, Mágica sobre uma mesa. Mano, o que é isso? Velho? Mano. Ao mesmo tempo, a criatura mística se manifesta entre as chamas no terraço. Este caso foi registrado na Índia. É que Raj, o conhecido caça-fantasma, se dirigiu à floresta, prometendo capturar a bruxa intocável, uma criatura mística que assombra o povoado e ninguém consegue contê-la. Ele garante que marcou um encontro com ela no centro deste Matagal e que o mal se revelará fisicamente diante das câmeras. <tos> E lá foi ele, floresta dentro. O tempo foi se passando, mas ela não apareceu. prostrado estava pensando em desistir e cancelar a gravação. Foi quando uma luz surgiu em meio à escuridão. Sim, lá está ela com uma vela na mão Ela está olhando bem em sua direção <fazos> Quando pensou em se aproximar, ela desapareceu em meio à escuridão. Muitos não estão crendo no que estão vendo, mas guarde bem essas imagens em sua massa cefálica, pois quando ela aparecer em seu quarto, você irá lembrar. <risos> Para finalizar temos um vídeo perturbador capturado por câmera de segurança em Wisconsin, Estados Unidos. Nas imagens vemos uma criatura assustadora, um lobo andando que nem gente sobre as duas pernas. Todos conhecem a lenda de que todo sétimo filho, um homem de uma família, vira luz. Lobisomem. Seria essa prova de que a lenda é real? Poderíamos chutar o balde e dizer que é uma pessoa fantasiada, mas como explicar o movimento tão natural de sua cauda? No fundo, um jovem corre apavorado ao ver a criatura. Seria essa coisa realmente um lobisomem?